Alô galerinha do meu canal aí, uma boa tarde, é com muito prazer que eu volto a apresentar a vocês, é, trazendo aí uma novidade, uma música muito bonita, um repertório com palavras bem românticas, uma música aí ao, ao, cujo nome é A Busca em Meus Sonhos. É, em breve estaremos mostrando todo o é, um processo de gravação aí, e expectativa muito grande, então espero alcançar vocês é, no meu canal o que tenho procurado e uma música boa de qualidade. Um abraço, fique com Deus, até a próxima.